Cante com motivo que eu irei te encontrar Pois você que sempre ri, sempre a me ouvir cantar Mesmo se si, você voltar a chorar, eu quero nunca te ver pensando em desistir, porque eu é só sonhando Eu já só sonhando que você pode alcançar Alguém deixou essa canção para trás mas alguém a resgatou. Então ela pôde outra vez brilhar. E mesmo sem assim, sabermos quem a cantou, nós poderemos sentir que um milagre então aconteceu. Cansei de só olhar pra essa tela e ver. Oh, oh, oh. Conectar, comentar Seu som, comentar, comentar Seu conectar, conectar, conectar, conectar, Sua vida, conectar Você. O mundo é muito colorido. Somos tão diferentes, mas vivemos juntos aqui. Olhe ao redor e vai ver que você não esqueceu. E contra o que? Estamos sempre a lutar de quem devemos ganhar. A vida já nos fez perder e mesmo que Não sejamos todos iguais As palavras mais de alguém O nosso dia inteiro podem ruinar Sempre achei que não havia outro jeito De fazer a minha voz Porque as pessoas se encontram por acaso é por isso que podemos nos juntar e sorrir e então, o que vai acontecer em seguida? Talvez ninguém vá saber Quem pediu ajuda para seguir Pois nunca me se perdeu Quem foi que me ajudou Mesmo sem me... Você